Olá pessoal, meus queridos amigos. Eu estou aqui com meu primo. Agora estou chamando minha prima também. É tem a minha prima, está com meu primo e a minha prima. Nós estamos saindo fora da cidade, porque cidade a gente grava mais, é aquela história, né? Eu sei que vocês são como nós, a gente chama mais a roça. Então nós estamos saindo da cidade. Estamos num bairro chamado Bairro Pinhalzinho. Estamos sendo levados por eles, quer dizer, o carro está nos levando, né? Mas eles estão nos levando para conhecer um lugar. E olha só que estradinha gostosa para andar. Yes, é, eles são nossos é, Cicerones. Eba. Pra quem não sabe o <risos> que é Cicerone, é o Cícero maiúsculo. Cícerozinho, Cicerone <risos> maiúsculo. É o Cícero 1, um. Cícero um. Cicero é. Ciceronear é levar alguém para algum lugar e cuidar e explicar o que tá fazendo. E olha pessoal, que gostoso que é esse lugar aí, ó. Quem de vocês já viajou assim? Fala para nós. Coloca no comentário aí Eu não sei onde eles vão nos levar não Tá nos levando para passear, vamos ver onde que vai Direita, esquerda Aqui é a esquerda, né amor? Vamos ver Aqui ó Não, a gente iria para tipo, a área do escravo Quirino, que a gente chama e tem toda uma história de um escravo e também de um produtor. E fizeram tipo uma capela, a capela das três cruzes. Uh -huh. que, olha, olha sempre, assim. que sempre no.. Ah, bonito, né? Sempre no dia da Santíssima Trindade faz um terço, independente do dia da semana que cai. E lota. Mais uma vez estamos aqui, eu, minha esposa querida, meu primo que há anos eu não via com sua esposa e nós vamos juntos comer um alimento que nós trouxemos para nos alimentar nesse lugar. É uma casa abandonada que eu vou mostrar para vocês. Que ele há um tempo atrás descobriu e está agora compartilhando com a gente essa casinha que vocês estão vendo aqui. Não sei, nem tenho ideia, de quantos anos tem essa pequena casinha, mas eu sei que há muito tempo atrás, com certeza. Houve momentos maravilhosos que foram vividos aqui dentro. Não sei se nasceu alguém, não sei se morreu alguém. Não sei. Mas aqui estou eu. Adentrando essa casa. Primeiro cuidando no teto. Ver como é que está a situação do teto. De fato está perigoso. Tem telhas lá, pendurada. Pendurada. Não tem, de forma nenhuma, a ripa da frente. Mas aqui estou eu, registrando uma casa, que com certeza foi feita com muito amor, com muito carinho. Tem aqui um crucifixo na porta de entrada. Eu creio... De coração dando as boas-vindas às pessoas e alguém ou é proprietário ou foi proprietário e alguém por um tempo pelo que eu tô observando utilizou aqui tá vendo tem uns sacos ali, não sei o que que é, e tem umas telhas ali, muito perigosa, prontinha pra cair, ó, vou aproximar bem pra vocês verem, olha lá, na mesma condição daquela que estão ali, eu vou tentar passar aqui no canto, eram pedras que eram colocadas, tá vendo gente? As pedras eram colocadas aqui, depois tem um travessão, são madeiras de lei com certeza, para vocês verem que fizeram um alicerce de pedra. Olha lá. Aí vem a travessa de madeira. E aqui morou ou moraram várias pessoas. vou passar aqui agora. Estou entrando em outro cômodo. Tomei um susto. Vou mostrar para vocês porque eu tomei um susto. Eu vi isso aqui, ó. E... A gente quando entra num lugar como eu entrei, a gente se toma susto igual, <risos> igual criança quando muitas vezes você chega daquele dar, ah! dar aquele pulo, né, pensei que fosse uma cobra. Não sei não se não tem alguma coisa aqui embaixo, mas também não vou mexer. Ali no cantinho tem uma pia. Já uma pia moderna em relação aos anos dessa casa. Alguém veio aqui escorou, também se essa escora cair e tá quase para cair, porque tá até embodocado aqui já, ó, todo esse telhado aqui vai ruir. Eu só espero que não aconteça isso agora. Não vai acontecer, não. Vamos entrar aqui. Aqui, não sei se era um quarto, era um quarto, porque ali tem uma, uma guarda de cama. Então está aprovado. que era um quarto, nas mesmas condições que eu havia falado. Está nascendo um pé de... Essa planta aqui, eu conheço ela, ela segundo a, o que eu aprendi, faz shampoo. Shampoo para cabelo. Nesse momento eu esqueço o nome, mas ela é uma planta que dá uma florzinha branca, e uns pendõezinhos também nela branco. O pendãozinho está nascendo ali, depois ele fica branquinho. Vou mostrar o pendãozinho ali. Olha lá, o pendãozinho tá lá. Extrai-se dela um óleo e faz um shampoo. É uma máquina que faz essa, esse processo. Casinha abandonada. Para baixo tá tudo certo. Ninguém, quando eu não tô vendo, veio mexer aqui. A não sei fazer o que eu tô fazendo. Né? O piso era de vermelhão. Dá pra ver ainda que era de vermelhão. E eu vou sair por aquele buraco ali. Com cuidado, porque tá perigoso. Saindo. Deixa eu dar uma volta aqui agora. Eu quero mostrar para vocês. Olha só, tem pássaro aqui, que coisa mais linda. Voou, voou, voou, voou. Tudo bem, não tem problema. Tem uma vaca aqui. Olá. Oi, você tá boa? Então tá bom. Eu estou com cuidado, porque. Quando a gente encontra um lugar assim na roça, ó, que estou mostrando aqui, é muito bom ter cuidado porque cobra pode aninhar aí dentro. Aí a coisa pode de uma aventura se transformar numa tragédia. Isso eu não quero. Aqui nós temos uma peça de matar formiga. Uma cômoda que o cupim também já fez a sua parte. Uma colher de pedreiro. Estou vendo só o cabo dela ali. Não sei quais as mãos abençoadas que trabalharam. E me parece que ali tem uma peça. Eu acho que eu não vou estar errado, não. Aqui, ó. De amola faca. Ou se eu tiver... mais, Gente... A minha mãe utilizou muito aquele ali. É de ferver seringa. Para que eles usavam muito no passado para dar injeção. Puxa vida! Aí a vaca aqui. Tá só olhando para ela, tô olhando para mim. Parece que ela é calma. Vamos ver se ela é. Tá vindo pro meu lado? Tá vindo pro meu lado? Tá vindo para cá? Deixa, deixa ela me cheirar. Me cheirou? Que beleza. Você está perto de um amigo. Você está perto de um amigo, viu? Deixa eu fazer um carinho em você, vem. Vem cá. Vem cá. Tá pensando no quê? Hã? Fazer um carinho em você, vem. Vem. Prudente, né? Fazer um carinho. Deixa. Fazer um carinho. Deixa. Fazer um carinho em você. Só Um carinho. Não quer? Então tá bom, você não quer? Em cima da casa já tem um buraco bem grande. E eu quero mostrar uma coisa. Que antigamente eles faziam um tanque assim. ó. Até a minha esposa pediu para mim fazer um tanque desse para ela. Aqui era o tanque. Porque muitos anos atrás eles lavavam... Roupa, gente. Era assim. Agora eu vou descer aqui. Olha o que as vacas fazem. Elas lambem a parede. Eu acho que é por, por causa do cal que tinha aqui. Elas vão lambendo. Ela formando um buraco na parede. Ó. Eu acho que é o cal. Oi! Vamos! Tem umas curiosas chegando ali, ó vou descer ali que eu estou com fome. E minha esposa também está. Nós vamos alimentar ali. Que pede... Que coisa mais linda. Olha só. Tá certo, não peguei você não. Olha que coisa mais linda. Linheirinho, ó. ó quantas tábuas maravilhosas não, não daria uma madeira dessa? Não é certo estar tá pensando assim, né, gente? Ai, agora nós vamos lanchar. E eu não vejo a hora, porque eu tô trincando de fome. E você, Toninho? Ah, não. Faz de desmaiando. nada demais. Hum. <risos> de desmaiando. Gente, esse Cícero é feito de quê? Ele não sente fome, não? Não sente ele? fome, não. Nossa, o homem é feito de fotografia. Hum. <risos> Tá com fome, Rosinha? Eu tô desmaiando. Então, é. bora comer. Sim, a surubem logo. Nem é sai, tanta fome. Ele não tá com fome, não. O assubiu, nem sai, tanta fome. Ai, ai. Olha só que lugar gostoso. Pra gente ficar juntos. Ali já. Prepararam já o um lugarzinho para gente comer. O que eu gostei nesse casal aqui, ó. É que eles são como eu e Madalena. O Toninho falou que se largar um facão na mão dele numa mata fechada, ele vai achar que tem índio, onça. Ele vai lá para dentro. Aqui, ó. Dá uma olhada. Que gostoso. Alimento. Que... Ah, foram caprichosos. Pegaram uma... Eu posso dizer folha? Do tronco? Não sei. Olha que chique. Abacaxi. Bolo. Pão. Suco. É. Esse aqui é o verdadeiro pequeno. E ah, nós temos uns, uns curiosos lá em cima. Uns curiosos. Tem um visita. Olha lá. Olha lá. Tem um visita aqui. ó Que coisa mais chique. Dá para bater a foto daí, Preta? Não está muito longe não? Gente, é o seguinte, o Toninho, meu primo, está dizendo que ele estava andando um dia, assim, à toa, e de repente descobriu esse lugar aqui, ó. Né? São bastante moitas de bambu, com um regato, um riozinho, que passa no meio de todas essas moitas, como vocês podem ver. Você pode jogar na vendo? Ela vai virar um Muitas, muitas e mais moitas de bambu, ó. O quê? Oi? Desse aqui tem lá? Tem, nós temos lá desse bambu. Desse verdão, é. do amarelo, né? Do amarelo. E, agora e aqui. Tem aquele mais fino, né? Tem. aquele, aqui, aquele lá, ó. Agora aqui nós temos outro pé de eucalipto. E vai na casca é até bom. ali, gente, ó. Vai na é casca bom. até ali. A partir desse momento aqui, agora já. Vai embora. E vai, e vai e ninguém segura. Entra por ali afora e vai embora. Hum. Bom pessoal, estamos aqui degustando essa benção. Ali nós temos frutas, bolo e tudo mais, uma garrafa d'água. Está aqui a minha prima acabando de comer um belo de um pedaço de abacaxi. A Madalena ali também está se alimentando. E aqui está meu primo. Conta para mim, como é que você descobriu, Doninho, essa casa abandonada aqui? Como é que foi essa história? assim a gente gosta muito de fotografar a natureza. E tem um local aqui que a gente... Onde o pessoal realiza o um terço das três cruzes. Uhum. Que também relembra e remonta a história do escravo Quirino. E a gente, na verdade, estava indo para lá. Mas no caminho erramos e seguimos por outra estrada em princípio até que estamos na, na estrada errada vamos voltar mas como eu achei a área muito bonita que aliás aqui é maravilhoso exatamente. esse lugar eu né eu resolvi continuar, continuamos aí a, a Rosinha viu essa casa abandonada aqui e a gente claro, a gente adora esse tipo de, de, de cenário entramos, tiramos várias fotos e seguimos adiante, conhecemos toda a região e já voltamos já umas quatro vezes aqui. Ou seja, foi um erro que compensou e muito. Aquela coisa de perdido que acabou se achando, né? Nós nos perdemos na estrada, mas achamos um lugar lindo. Agora temos outros caminhos para poder visitar. E esse aqui é um deles. E o, já trouxemos amigos nossos, já trouxemos o meu enteado, o filho dela para cá com, com a netinha, todo mundo. E, pelo visto, esse aqui é um lugar que muita gente conhece também e vem, como você pode perceber, ó, logo abaixo da casa, que quase ninguém sabe mas logo abaixo da casa esse lugar é delicioso para ficar também e assim a gente vai descobrindo locais, descobrindo locais mesmo que seja errei o caminho, não importa, se erramos é porque alguma coisa boa vai acontecer como aconteceu, descobrimos aqui, ótimo Agora, você estava falando para mim que você quer levar aí e Madalena no outro lugar chamado as três cruzes hum. conta pra nós a história as três cruzes ela tem uma história linda que, que é o seguinte, quer dizer feia e linda ao mesmo tempo porque a gente está tentando resgatar a história do escravo Quirino que é um escravo que teria fugido dos seus senhores, não se sabe qual cidade, mas foi capturado aqui no bairro Pinhalzinho ou sentido São João da Mata, pelo feitor que veio atrás dele, o capitão do mato e foi torturado de volta pelo caminho até esse ponto, que hoje se chama a, a região da e onde se realiza um terço. E por que do terço? Porque um morador da área, um produtor da área, que cuidava de gado na, naquele setor, foi atacado por uma vaca e literalmente destroçado pela vaca. Eu tenho esse vídeo, inclusive, no meu Facebook, né, na página da Prefeitura contado pela filha da, desse senhor e aí o que aconteceu ele por um motivo qualquer vaca enquanto estava atacando ele afirma que algo chamou a atenção da vaca e ele conseguiu passar por baixo da seca nesse momento foi o que o salvou ele foi socorrido levado de carro de boi para poço fundo lá o doutor Lely tratou dele segundo consta fez uma traqueostomia e ela tratado num tutano de boi Uhum. para poder se recuperar, certo. e se recuperou, se recuperou, se salvou, só a única sequela que teve foi um olho cego, e por conta disso, ele sempre, no mês de maio, realiza um terço, pra, a família hoje realiza esse terço, para celebrar a salvação dessa vida, e em honra do escravo Quirino, que esse senhor que já faleceu, acredita que foi o escravo Quirino que o salvou, Dessa vaca. E aí sempre ocorre esse terço. A gente no 1 de maio. Faz uma caminhada até esse local. E no dia 3 de maio. Não importa qual dia da semana ocorra. Muita gente vai lá. Para a feitura desse terço. E é uma verdadeira festa. Muito legal ali. Uma próxima oportunidade eu vou te levar lá. Você vai adorar o local. Vamos sim de coração. Pois é pessoal. A gente vai andando. Vai vendo essas bênçãos aqui. Ó, que nós estamos vendo. E agora eu gostaria que você desse, então, a, o endereço da página, o endereço da página do seu Facebook. Não, meu Facebook é simples, você procura InfoSul Notícias e tem a página no Facebook. InfoSul? InfoSul, tudo Não junto. Está na, camise... tá tá na camiseta dele. InfoSul Notícias. InfoSul é. Notícias, vocês entram lá, Entra lá tá lá. a história contada pela filha, né? Exato, ou no meu próprio perfil, Toninho Rodrigues, procura Toninho Rodrigues no Facebook, Toninho Rodrigues Posto Fundo. O tá primeiro nominho que vai aparecer <risos> é o, o meu. Ou a página da Prefeitura de Confundo. Também. Que embora não possa fazer novas postagens agora. Essa está aí em vídeo, o, o vídeo dessa história aí. Basta procurar a história do escravo querido, que, que vai estar lá rapidinho. É isso daí. E aí, Madalena, já acabou de comer, Preta? Uhum. Já passou já. já passou a agonia, a agonia da morte. Já. E a outra ali, gente, se ela vê uma mosca voando, ela fotografa. Mas pensa na pessoa que gosta de fotografar. É como nós, né, Ben? Ô, uhum. oh, coisa. Eu Tô ganhando boa. forças pra fotografar mais. Tá passando ali, ó. Olha onde é que ele tá lá. Aí a turma diz que isso aqui é o Saci. Saci Perere. Muitos falam isso. Tá indo para lá, ó. Lá para aquele lado lá, ó. Olha quantas folhas caindo. Foi para aquele lado, lá pra cima daquele passo lá. Ali nós temos uma ponte de madeira. Que a base foi feita na pedra. Não foi no cimento, como vocês podem ver. Está precisando de uma manutenção já. Que é onde atravessa. Do bairro. Eu acho que é dentro do bairro Pinhal, Pinhal ainda. É, é dentro do bairro Pinhal ainda. É só para atravessar esse córregozinho mesmo. Mais uma vez a casinha está ali. Esses tijolos antigos eram tijolos feitos, até onde eu saiba. Não tinha, deixa eu ver aqui. Não tinha, é, não era um colocado em forno, né? Esse aqui eu não sei se é colocado em forno, não posso garantir. Mas olha o tamanho do tijolo, olha, e aí ele tinha essa cava sacava aqui, né? Que era onde a massa encaixava, fazia um, uma cunha. E a casa então era é erguida desse jeito que vocês estão vendo aí. Ou seja, não tinha cimento. Era só barro e colocava então um sobre o outro, bem trabalhadinho ali e fazia a casa aqui até uma coisa nova não faz parte, eu creio, dessa casa antiga não que é essa telha aqui essa telha aqui é coisa recente em relação à casa eu fico pensando quantas vezes alguém veio aqui e recebeu daqui dessa porta recebeu a visita né recebeu a visita de pé aqui, a pessoa chegava com certeza por algum lugar aqui, não sei se era naquela porteira ali onde nós entramos, ou se tinha algum lugar aqui do lado, né, e recebi a visita. Dá para vocês ver que tinha abacate, um pé de abacate. Alguns pés que eu creio serem de laranjas. E parece que de frutos só esses aqui, não tô vendo outro não. Essa região que nós estamos aqui predomina ainda o café. Por incrível que pareça, aquele pé de serra lá já tem café, como vocês podem ver. E aos pouquinhos vão subindo e plantando café. Não parece, mas esse lugar que eu estou mostrando aqui está bem alto em relação de onde eu estou. Não sei precisar quantos metros, mas estou bem baixo em relação ao alto daquela serra. Não é à toa a preocupação daquele senhor que eu gravei naquela cachoeira sobre fogo. Porque se pegar fogo, meu Deus querido, eu não quero ver quem vai apagar. Uma vez... Então se você for picado por uma cobra adulta, o filhote é mais mortal do que o adulto. Olha só. Você tem mais chance de sobreviver se é picado por um adulto, uma cobra adulta. Olha gente, na estrada aqui, uma pequena jararaca... É, não é assim que o ser humano, viu gente? Ela não fomos nós que matamos. Não conseguiu atravessar em tempo e simplesmente perdeu sua vida aqui mesmo. Nesse caminho que eu estou mostrando aqui, ó. Montar tá o nosso carro ali? a gente descendo pra cá num bom português Eila Morta não gosto muito de fotografar vidas que se foram não, mas aqui está uma cigarra porque que ela está aqui não sei, mas é mais uma vida que se foi, ao vento. passando o corpo dela já até virou ela Lado. Essa deve ter cantado, cantado, cantado, desceu aqui para baixo, pronto. Os carros batem e acaba morrendo. Gente, aqui em Minas Gerais é muito comum a gente encontrar o ninho do João Gravito. Já postei em outros vídeos. Porém, todas as vezes que eu vejo, eu gosto de registrar esse momento. Está pendurado nessa árvore. Ele é um pássaro pequeno, porém muito habilidoso. E aqui estou eu debaixo de um pé de Guapuruvú. Florido. Antigo. Pela grossura que nós estamos vendo aqui. E ainda muito bonito. A casinha abandonada vista por outro ângulo que quem via ela assim é que virava a estrada aqui vindo lá de cima né daquela região ali vinha dali e ela ficava à esquerda ou fica à esquerda até hoje e desce essa estradinha aqui indo para o destino mais uma vez eu vou mostrar o que eu admiro tanto na natureza. Que é isso aqui, ó. No silêncio, elas trabalham coletando. Eu creio que é material para depois elas se alimentarem. Está né? meio perdida ali, sem rumo, mas daqui a pouco ela se acerta. Ah, já achei o lugar aqui, ó. uma ali ó, meia trôpega, não de bêbada, mas o peso, encontrando com a sua companheirinha que também tá subindo, eu vou até registrar ele subindo ali, engata um 4x4 ali e vai. coitadinha desceu ó, o oh, judiação caiu, vai lá filho, força! Entrou dentro do buraco. Que é isso que eu ia mostrar pra vocês. O olho, o que a gente fala, né? O olho tá aqui, ó. E aquela uma que caiu, tá aqui ainda. Mas ela consegue. Ela cai, ela rola, ela desce, mas ela vai. Essas três aqui até que não são bobinhas não. tá vindo na beira água porque sabe que o mato tá mais verde. Hein? Ah, mas não só isso. Ela desce no rio e bebe água lá. É, também. Ela desce lá, bebe de água, volta, passa. Depois vão lá para juntar mamãe. <risos> vou mostrar um negócio aqui, pessoal. Que eu vi dali. Aquele cupinzeiro ali. Se tiver desabitado, é uma terra excelente para fazer forno ou fogão a lenha. É só quebrar na marreta, com paciência, transportar, esmigalhar, peneirar e fazer o fogão. Mas ninguém quer mais isso, né? Grande, viu bem? Parece um belisco. É, mas ninguém mais quer essas coisas não, Preta. Prefere comprar pronto. Uhum. Olha, ali que era bom, ó. Fazer um um piquenique ali embaixo? É. A ah, mas também estava muito bom, hein? Sim. O pessoal lá conhece os é ou não? Conhece? Conhece, conhece e eu gosto muito. Conhece o pé do Jurobeba? É o pé, aquele ali. Sim. Exatamente. Antônio Carlos. Oi. Eu vou lá, já tirou o foto comigo. Ah, eu não vou lá junto, não. <risos> Pézinho. Jurobeba aqui, ó. Pézinho não deixa, não. A beba ali, ó. Cuidado com a cara A mãe dela deve estar tá lá. É. Como é que é essa história aí, Madalena? Como é que funciona? Fazendeiro chegou para pobre, é isso? Um fazendeiro chegou para um fazendeiro mais pobre? Aí ah, não sei contar, não. Eu tô, estou tô aqui, mas estou de zóio, que nem diz o outro. Ali tem uma borboleta. Minha borboleta, aqui, é braboleta. É braboleta, braboletando. Pega a pedra lá, ó. Ela vai subir? Que belezinha. Fechou as asas. Mãe. Fechou as asas. Aí, ó. Olha o tamanho do cupim perto dela. É bem grande, hein? Beleza? Agora procurar mais da Procura. No que achar, eu garanto que você chega de nós, lá. Ela é corajosa, hein? <risos> <risos> Ela faz isso aí, deixa ela abrir uma copa ela sai de uma carreira. Ah, mas ela, ela passa por cima dessa cerca aqui. Ah, ela vai para o lado de lá aqui, ó. <risos> <risos> <risos> <risos> Oi, esse tempo com roxinóis das as é Não muito Vai ficar ali. Não olha lá. Vira pra lá. Ah, o rapaz tá tocando gado ali, ó. O rapaz tá tocando gado ali, ó. Tô gado ali, ó. Deus, vai ter que sair fora da, da, da linha deles aí. Vai ter que sair fora da linha deles aí. Eu vou ficar aqui no cantinho, pra eles poderem passar. Pra eles não me conhecem, Agora me atacar. Que lindo, ó. Olha, gente, olha que coisa mais linda, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá o jeito moderno. Tô cagada lá. Olha lá, olha lá. Trocou, trocou o cavalo pela moto, ó. Trocou o cavalo pela moto. tá bom? Vamos de mais da conta? Meu primo conhece todo mundo aqui Conhece todo mundo aqui Dá gosto de ver a amizade que ele tem aqui Viu mãe? A senhora que tá vendo o vídeo aí Tia Judite Tia Geni Vocês precisam ver tia Geni, tia Judite E os demais Parentes, o Góis Como que o Toninho é respeitado e querido Aqui nessa região Cada lugar que eu vou com ele Seja na roça ou não, todo mundo conhece o Toninho. Estamos muito bem aqui, viu? Quem diria, né, mãezinha? Que o Toninho fosse vencer dessa forma, né? E tá aqui a companheira dele, ó. Vem, vem lá do meio do mato. parece uma índia, ó. Ela vai lá pro meio do mato, tá nem aí, ó. Olha lá, tia Judite. Essa aqui, ó. Tia Geni. Bom, quem conhece, já conhece. Quem não conhece, passa a conhecer agora. E nós vamos voltar. Nós temos um chão bom para andar. Toninho. Fazia tempo que eu não vi uma tesourinha. É bastante. Pra cá tem muita tesoura. Até lá ah, no quintal de o, casa... O barulhinho dela que, que, ela faz, que, que ela faz, que eu acho interessante. É, eu é da máquina da Vavinha da, da também. E sim. Hum? Em casa também tem um monte de tesoura. Você é na, Lá em casa tem mesmo, você é costureira. Tem um monte de tesourinha. Um monte. Tesourinha, tesourona. Vou... Oh. Bom pessoal, nós estamos saindo agora daquele local que nós estávamos, né? que era casinha lá embaixo. E nós estamos retornando para nossa casa. Quer dizer, para a casa do Toninho? É, para a casa do Toninho. <risos> não a casa, não, que eu não tenho casa aqui. Mas que eu falei para ele, já valeu o passeio, porque eu gosto disso, isso me faz bem. A gente não pode ficar aqui até de noite porque não tem condição, mas eu gosto. Mas foi pra lá? Ainda, então. ainda que nós não andamos como eu gosto, sair aí para o banho essa mata velha e ir embora. Mas valeu a pena ter vindo aqui. A cabeça da gente já fica leve. A alma fica leve. E lá vamos nós. Deu. Vorta pra capacidade. Vocês estão vendo estendido, são folhas de fumo secando. Depois, para onde vão, Toninho? Não, depois eles vão processar isso aí tudo, né? transformar literalmente em fumo, em fumo de rolo, né? deixar ficar preparadinho para depois mandar para a indústria. Sim. Chegamos na cidade Eu gravei só um pouco da estrada O vídeo não ficar Muito cansativo Estamos retornando Vamos lá especialmente Para nos alimentar, fotografar Passear um pouco O que foi muito bom está sendo bom até agora espaço de cerata? Hã? e que esse espaço aí tão sem usar? Ah, não, porque ali, ali o, pegaram e transformaram Tinha muitos, como acontece um muitos locais aqui passava o esgoto e a água pluvial por baixo das casas E eles fizeram novamente desviaram e aí ficou no mexer ficou aquele espaço, mas o pessoal pode utilizar janela lá, deu tchau ela gostou, Matané. A é, mulher é, é. tava na janela, de longe eu vi na janela assim, ó. Aí passei de tchau pé, ela gostou. <risos> deu um sorriso bonito. Eita, caramba. Tudo isso aí atrás é barulho E de... lá é essa lá, aí atrás? É um rapaz com Pegando um botijão de gás, ai ai, ah, e então, uh -huh. né? uh -huh. é lá e lá. e aí, lá aí, e o de lá na outra? É, próximo esquina tem um posto. Eu vi um disco um, um de, de 3,59 acho. 3,59? Pode ser nessa esquina, pode ser na esquina dali também. Aqui tem três postos, muito É um é mais então. perto da sua casa, o rapaz me deu o endereço. Ah, então é a outra esquina. Vir aqui o disco está 3,57 de Aqui na bomba é diesel, né? É diesel.